Alô pessoal, tudo bem com vocês? Então esse é um vlog rápido e esse é o café da manhã no Cocos Restaurante, para vocês que não sabem o que é o Cocos Restaurante, é esse restaurante assim que você meio que paga tal preço e você come à vontade e só serve isso de manhã e depois de das 10 horas mais ou menos, outro horário normal Agora eu vou mostrar o Matsuri dos Balões, eu não sei se chama Matsuri dos Balões, mas é o um festival de balões E tem, não sei quantos balões, acho que é uns 4, 5, 6 balões E você paga pra subir e ele sobe tantos metros e depois você só desce, tipo, só pra sentir como é que é dentro de um balão E é muito legal, e além de ter os balões, tem os, umas barraquinhas, umas lojinhas, assim, vendendo comida, vendendo é, coisas artesanatos, essas coisas. No momento aí, é algumas pessoas que estavam fazendo artesanato, e esses daí são os carros de exposição, assim, dos exércitos, E também tinham os carinhas dos exércitos lá. Tinha até roupinha para as crianças quiser vestir. E agora está mostrando uma fila enorme, e essa fila é a fila do balão, como eu disse, para subir no balão de... Só pra subir um tantos metros e depois descer. E agora uma menininha acabou de comer uma fruta seca. Mas é uma, uma barraquinha, uma lojinha de fruta seca e era muito gostoso. E agora eu vou mostrar a iluminação dos balões. Que faz a noite assim. Que de manhã eles sobem e à noite eles ficam só fazendo esse show assim. esses negocinho. vamos vou mostrar um pouco de como é. Ele vai... parte onde os balões estão morrendo aí ó, tá morrendo tchau balinho. é a parte onde acaba então se vocês gostaram desse vídeo se vocês gostaram desse vlog que eu fiz assim bem rápido vocês dão like, se inscrevam também no canal pra ver mais vlog, pra ver mais vídeos outros vídeos, um beijo, tchau